Olá, minhas amigas. Hoje eu vou fazer um treino de peito, pernas e abdômen. Vamos lá. Deita em decúbito dorsal, que é deitado de costas. Isso. Vai elevar a perna acima, volta à posição inicial e leva a outra. O máximo de tempo que você conseguir fazer esse movimento. Isso aí. Vamos embora fazendo movimento, o máximo de tempo, direto, isso, isso, isso, direto, direto, vamos lá, isso, contando, vai lá, 11, 12, 12 treze treze quatorze quatorze quinze quinze dezesseis dezesseis dezessete dezessete dezoito dezoito 18 dezenove 18, dezenove 19, 19, isso, 20. Vambora, estica a terra. 20. 21. Isso, 21. Vambora. 2. Isso. 22. Isso. 23. 23. Vambora. Força. 24. Isso. 24. 25. 25. Mais devagar. 26. 26 27 isso 27 28 28 29 29 fica perna estica perna tem que 30, ficar no chão de 31 32 31 31, 31 32 32, 32 33 33 estica a perna, joga, desce, não bate no chão. Vamos embora. 34 35 35 36 36 37 37 38 mais. 38 estica 39, a perna. Deixa ela ficar. 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 46, 47, 47, vambora. 48, vambora. 48. Não, não fazer mais. 49, não, não, não vai desistindo não. 49. Vambora. 50, 50 e 60. 51. Isso. 51. Isso. Pego o cabo de vassoura. Pego o cabo de vassoura. Isso pega nas duas extremidades estica isso dobra as pernas dobra as pernas isso agora vai estica o braço isso e desce vai desce um, um. vamos embora dois isso cotovelo do lado do corpo três, não não aqui ó aberto assim o cotovelo isso vai um, não mas a a barra no peito a barra vai. isso um isso dois 3 isso 4 Estica isso 5 isso 6 isso 7 isso 8 isso 9 10 11 12 13 isso 14 isso 15 16 17 isso 18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 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tá ótimo, agora vai para a perna isso, vai, coloca aí do lado, perna, vai. As duas juntas agora, que você vai levantar, tá ok? Aquela hora foi uma de cada vez, agora você vai levantar as duas juntas. Vai, coloca a mão, isso, um, desce devagar, não precisa encostar no chão não. Dois, isso, três, isso, quatro, isso, cinco, isso, seis, isso, 7 Isso 8 Isso 9 Isso Não precisa descer muito não 10 Isso mais. Agora você vai pegar o cabo de vassoura, pega o cabo de vassoura, segura com as duas mãos Segura com as duas mãos, mais próximo, uma mão da outra, uma mão da outra, mais próximo Aqui Isso, a outra também, estica assim acima, isso, agora isso, encosta no chão Volta, encosta na barriga, quase, isso, pode passar da barriga, vai Isso, vai, desce, isso, um, volta Isso dois, Isso, trabalhando peitoral e tá trabalhando abdômen e coxa, vamos embora Quatro Isso, estica Cinco Isso Seis Isso 7 isso 8 isso bora 9 bora 10 isso 11 bora 12 isso 13 isso 14 15 16 isso 17 isso 18 8, 19 19 isso 20 bora estica bem 20, atrás isso aí 22 bora 23 isso 24 lá 25 Vinte e seis Isso Vinte e sete Bora Vinte e oito Isso Vinte e nove Bora Trinta Bora Trinta e um Isso Trinta e dois Vai Trinta e três isso. 34. fica bem, vamos embora. 35. Isso. 36. Vai. 37. Isso. 38. Isso. 39. 40. 41. Quarenta e dois, isso quarenta e três, isso quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta sete, isso quarenta oito, quarenta nove, cinquenta embora. 51 52 finalizar, 53 54 55 56 Isso. 57 58 59 tá ótimo. 60 Senta. Foi, agora pega, mantém o cabo de vassoura na mão, com a mão esticada, vai. Isso, agora dobra o joelho assim, como se quisesse encostar no cabo de vassoura. Isso, um, volta, volta, vai com o outro. Isso, volta, três, isso, isso, deixa o cabo de vassoura parado, cinco, só isso. Não, dobra e estica a perna, estica a perna, isso, dobra a outra, vai, vai. Isso seis, Isso seis, Isso Sete Isso, não bate o calcanhar no chão sete, Isso Oito Isso Oito Isso Nove Isso Nove Isso, nove, Isso. Dez Isso, vamos embora Dez tá, A gente estava tá de vassoura mais para trás, vai onze, Isso Doze 12. Isso. 13. 13. Isso. 13. 14. 14. Agora. 14. 15. 15. 15. 15. Traz pra bater no cabo de vassoura. Vai. 16. Isso. 16. Isso. 17. Isso. 17. Isso. 18. 16. 18. Bora. 19. 20. 19. 20. 20. Vambora. Puxa, puxa. 21. 21. Estica. Isso. 22, 22. Puxa para bater. 22, 22. Vambora. Não, 22, cabo de vassoura para alto. Vambora. 22. Vem. 23. 23. Vamos um só até 25. 24. 24. 25 e 25. finalizamos mais um treinamento e aí? Puxou? Ai! O que você sentiu nesse treinamento aí? estou outra! Ah? Estou outra! Pegou bastante, né? Pegou, estou bem! Isso! Não estou travado, os braços, ó. Tá é Excelente! Isso aí! Isso aí. Ai. Minhas guerreiras, mais um treinamento concluído da minha mãe. Espero que vocês coloquem aí nos comentários quantas vezes vocês conseguiram fazer. Lembre-se, um abraço e até da tchau! E até o próximo